olá pessoal tudo bem eu sou o Adjane sejam muito bem vindos a este vídeo e neste vídeo eu vou te ensinar como você vai recuperar o seu smartwatch e se você tem um smartwatch parado aí na sua casa hoje você vai aprender todos os passos para você recuperar ele então fica até o final deste vídeo para você aprender Todos esses passos, vamos lá. Então, pessoal, primeiro eu vou colocar aqui um paninho que é para não arranhar este smartwatch. Pessoal, esse smartwatch aqui foi um rapaz que me mandou. Aí ele viu meus vídeos aí na internet no canal e ele me mandou. Para eu estar tá tentando recuperar para ele, ele disse que esse smartwatch não está mais ligando. Então, no vídeo de hoje, eu vou ver qual o defeito e você vai acompanhar comigo. O primeiro passo a ser feito, pessoal, nesse caso, quando você recebe você não sabe de nada, ele só disse que não está ligando, pode ser vários defeitos. Primeira coisa que a gente vai fazer é testar para ver se está carregando. Então, pessoal, vou pegar aqui o carregador a gente já tá tirando essa dúvida. Vou colocar aqui e vamos ver se ele vai carregar. Opa! Olha só, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Ele está carregando. Quando ele está piscando assim, ó, devagarinho, no caso deste carregador que eu tenho aqui, significa que ele está carregando então já mato um defeito aí ó ele está carregando então ele não está com problema na bateria então já vi que ele está carregando vou tentar ligar se você tentar ligar, está carregando, você tentar ligar e ele não ligar, tem que testar em outro carregador tá pessoal? se você colocou o carregador aqui ó e ele não ficou piscando você testa com outro carregador Antes de condenar o relógio Aí vamos tentar ligar Já deu para pegar uma carguinha Olha só pessoal Então no caso aqui ele ligou ó. Ele tá carregando E ele ligou E Eu já vi aqui o defeito pessoal É no display Não sei se vocês vão conseguir ver aí ó. No caso da luz Mas ele tá com ó vocês verem aí, ó ele tá com quebrado bem aqui ó então possivelmente esse cliente lá na casa dele ele estava com defeito de não estar carregando ou ele não deixou carregando muito tempo porque aqui ó ele ligou tá ligado deixa eu ver se tá funcionando ó tá até funcionando o, o display então nesse caso aqui pessoal só tocar o display ele tá carregando e ligou e eu já vi tá muito fácil esse daqui é só o display quebrado agora se você receber um aí que tá carregando porém ele não liga aí você tem que verificar a bateria você tem que verificar a placa e você tem que verificar o carregador para ver se não é problema no carregador. No caso deste aqui, ele ligou e apresentou só defeito no display. Como que a gente vai fazer para trocar? É bem simples. Você tem um secador de cabelo aí na sua casa, se você não tem um soprador térmico, você pega o secador de cabelo, que é o que eu vou fazer aqui neste vídeo. Você vai aquecer para amolecer a cola e depois vamos remover o display. Vamos lá. Uma dica pessoal, nunca fique com o, o aquecedor parado no meio, tá? Sempre fique movimentando aos redores aqui, ó, nas bordas, por quê? Para amolecer a cola, porque se você ficar só aqui no, no, no meio, se o problema não for no display, você pode danificar o display, tá bom? Vamos lá continuar. Pessoal, muito cuidado agora, pois está muito quente. Cuidado para você não queimar sua mão. No caso aqui, eu vou utilizar essa ventosa. E vou puxar de cima para baixo. Por quê, pessoal? Porque ele tem uns flat aqui, ó. Você tem que ter bastante cuidado para não puxar de uma vez. E se você tivesse com um problema na bateria, não era no um display, você pode danificar o display. No caso, esse aqui é o display, então não tem problema. Ó, você vai puxar ó pessoal vocês vão ver ó aquele... opa soltou já ó. soltou bem fácil esse, tá porque geralmente é bem difícil para soltar tá quente tá pessoal soltou aqui Vou pegar aqui a ventosa vamos tentar descolar descolar olha só pessoal ó, ó vocês podem ver ó o flat aqui em cima ó. se a gente puxa aqui aí, com força errado Ia romper aqui embaixo, ó. E se o problema do seu não fosse o, o display, você poderia perder o display. No caso desse aqui, já, já sei que é o display, então eu vou só trocar ele aqui, ó. Pessoal, você vem aqui, ó. Esse smartwatch aqui, eu não sei precisamente qual é ele. Mas ou ele é o Ivo 9, Ivo 10, ou Ivo 11. porque eu sei? Porque esse display aqui, pessoal, esse display aqui, ó é bem diferente do Ivo 8 e do Ivo 12 tá então pessoal na hora ó, uma dica na hora que você for comprar o seu display você precisa remover ele né como eu fiz aqui e verificar qual o modelo do seu para você comprar certinho para você não correr o risco de comprar errado ó. esse display aqui ele tem dois modelos dois códigos mas aí você fala com o vendedor, você manda essa fotinha mostrando aqui os flat, ele precisa disso aqui, ó. Ele precisa saber, ó, o modelo e os flat, porque às vezes eles fazem outros mais atuais com outro código aqui, mas o flat sendo igual dá certo, dá certo. Nesse caso aqui do Ivo, eu não sei qual é esse Ivo, mas esse da dos flat comprido aqui, ó, sempre dá certo tanto esse modelo quanto o outro que saiu é agora ultimamente tá porque esse esse Ivo aqui é o que tem GPS então o que tem GPS eu sei que tem essa carenagem aqui grandona que é o Ivo 9 e 10 ou Ivo 11 só esse daí é que tem GPS não é o Ivo 10 ou Ivo 11 não sei se o Ivo 9 tem GPS fique sempre atento tá para você não comprar display errado o vendedor não não vai ter culpa de você comprar o display ele enviar e chegar a não funcionar e também pessoal pode ser que não seja só problema no, no display né pode ser que seja problema na sua placa também então você tem que tem que fazer todos os testes antes de comprar o display porque você vai fazer a compra e o vendedor vai enviar um display novo para você então não é culpa do vendedor se você colocar o display na hora que chega e não funcionar ficou falhando, deu erro, ele vai lhe mandar um display novo então você tem que fazer todos os testes antes, verifica qual o modelo é, se chegou não é só o display, então tem outro problema, pode ser a placa então tem vários problemas que pode acontecer não somente na troca né então fique bem atento para não comprar o display errado então verifique certinho com calma e só aí você vai lá e faz a compra do display vou deixar aqui o link na descrição do site que eu compro o display o link está na descrição vamos lá fazer a troca eu tenho aqui vários displays que eu compro com eles Ó. Tem, ó, inclusive tá até aqui já, ó hum. Olha só, para vocês verem, ó Esse aqui é o meu, ó Esse aqui é o que eu tirei do relógio do cliente Ó, novinho Ó, esse daqui é BLQX Ó, mas aí, ó Aqui bate, né, ó QX154B Ó, esse aqui é QX154H502 Vamos, ó Como vocês podem ver o flat, ó o modelo aqui é diferente, mas o flat é igual, certo? Ó, tá aqui, ó. Display novinho, com uma película. Vou estar tá colocando no do cliente. Olha, pessoal, tem um monte de display aqui, ó. Tudo que eu compro nesse site, ó. Tem de Ivo 12, tá? Ivo 12, Ivo 8. Tem até aqui um, ó, de Ivo 5, ó, Ivo 6. Tem de Ivo 7. Então, eu sempre tenho um pouquinho aqui, porque às vezes precisa, né? Então vamos aqui pessoal, já vamos fazer o teste rápido para a gente ver se vai funcionar Ó, vou pegar aqui Vou encaixar, ó, vocês podem ver, ó Não tem erro Esse primeiro flat grandão encaixa aqui em cima E o outro encaixa mais aqui embaixo Não tem mistério em fazer isso Qualquer pessoa pode fazer Vamos tentar ligar agora Ó, vocês podem ver, ó Viu pessoal? viu ó? Aí você comprou o display e ficou assim, ó. Tudo errado. Não é problema no display, pessoal. É porque eu coloquei esse esse display com o relógio ligado. E aí como é diferente, ele não reconheceu. Mas aqui, nesse caso, é só desligar. Ó, vamos tentar desligar. Mais ou menos eu já sei mais o menos onde que o desligar dele, é aqui embaixo. Ó, aí vocês vão ver ó, pessoal agora ó, viu aí eu liguei desliguei né e liguei com o display já encaixado e ele já reconheceu o display Olha só pessoal que maravilha ó. já tá funcionando perfeitamente já tá até aqui pedindo para ligar ó. então tem os dados do cliente aqui ele tá pedindo para configurar vamos tentar o, testar o touch o Galaxy A30s é o do cliente né no caso olha pessoal que maravilha então foi bem simples né resolver o problema desse display desse smartwatch aqui desse cliente ó tudo funcionando perfeitamente deixa eu ver aqui se dá para gente ver qual é esse smartwatch vamos ver aqui sobre puxa para cima não, não dá para saber mas ele é de 2019 a versão dele né só tem smartwatch no dispositivo tu vira hello não dá pra saber né pessoal então mas tá funcionando perfeitamente aí pessoal ó, vamos ver aqui os dados esportivos aqui ó todos os dados dele então no caso agora pessoal o próximo passo é a gente fazer a colagem né já fiz a troca, vamos lá agora fazer a colagem aqui do display, já vi que está funcionando, vou desligar, tá pessoal, desliga. Vou desligar, prontinho, e agora vou fazer a colagem. Pessoal, esses smartwatch aqui não são a prova d'água, tá? Vocês viram aí pela vedação não é a prova água. vou até colocar mais um pouquinho de cola, porque veio com muita pouca cola, deixa eu tirar esse restinho de cola aqui, prontinho, agora eu vou colocar cola nova aqui, essa cola aqui, ó. É a mesma cola que eu uso para colar frontal de celular, tá? É a mesma cola. É a mesma cola, nem precisa colocar tanta cola, tá, pessoal? Você coloca uma fina camadinha. Não precisa ser muito, tá? Não precisa ser muita. Você explica para o cliente que não vai mais ficar... Esse aí, relógio não é a prova d'água mesmo. O cliente, na verdade, nenhum Ivo é a prova d'água, tá? Eu vou logo dizer, porque o que eu mais recebo aqui é Ivo 12, que o pessoal diz que, que entrou água, que é a prova d'água. Não é prova d'água não, tá? Não se engane não. Não se engane não. Vou limpar aqui o bico. Sempre limpe o bico para quando você for usar novamente não ficar sujo. Então verifique, faça os últimos, a última verificação, vamos colocar aqui, vou colocar aqui, vou encaixar. Opa, encaixou. Agora vamos fazer o um testezinho aqui, ó, antes vou tentar ligar só fixe a tela opa depois que você testou e funcionou vamos ver ó funcionou ó. agora sim então vou lá e vou encaixar a tela vou encaixando encaixando encaixando encaixei encaixei ó tudo encaixadinho Pronto, já encaixei. Agora ó, tá funcionando. Agora você vai precisar de uma ferramenta tipo essa ou liga para você colocar. Aí você pega o pessoal e deixa ele aqui ó, pega bem no meio ó, e deixa ele assim ó. E aí você deixa ele é, para fazer essa colagem. Aí então, pessoal, vídeo concluído. Serviço concluído. Se você gostou deste vídeo. Clique em gostei, se inscreve no canal, deixa aqui abaixo o teu comentário, tá? E muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!